Aldenis Meira, 6511, para fazer acontecer. O deputado estadual Aldenis Meira participou na quinta-feira, dia 21, da Caravana 13, com um time que está preparado para a Bahia mudar mais. A caravana, com Rui Costa governador e Otto senador, saiu de Almadina e por onde passou foi recebida com carinho, por pessoas que acreditam em uma Bahia cada vez melhor, com mais desenvolvimento e mais oportunidades para todos. Depois de Almadina... A caravana 13 seguiu por Quaraci, Itajuípe, Itapé, Barro Preto, em um clima de alegria e certeza de uma virada que já começou. O final foi com um grande comício em Ibicaraí. Aldenis Meira acredita no time de Dilma, de Rui e de Otto. Por isso faz questão de embarcar nessa caravana, porque a Bahia precisa mudar mais. Será